Olá, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao último workshop deste que é o evento relacional dos dias da bricolagem. Pois é, já me está a ver aqui de avental porque nós decidimos terminar este evento de uma forma muito doce e por isso mesmo eu hoje tenho aqui dois convidados muito especiais, a Ana Sanche da Milastas e o chefe Bernardino que nos vão ensinar a fazer um bolo rei com especiarias. E porquê um bolo rei com especiarias? Pergunta você aí em casa. E é isto que a Ana nos vai explicar. Olá, Ana. Boa tarde. Muito obrigada por estarmos aqui, antes Muito de Muito obrigada pelo convite, Marta, e obrigada ao Roi por estarmos aqui hoje. <risos> Ana, o que é, onde é que as especiarias entram aqui no nosso bolo-rei? Olha, este Natal, juntamente com a ajuda aqui do chefe Bernardino, fizemos aqui uma, um mix de especiarias que são perfeitas para utilizarmos no nosso bolo-rei aí em casa. E aqui hum. o nosso chefe. Bem, e o chefe já está aqui assim a colocar o seu avental. Vejam só aqui assim. Um avental todo, alternativo, ah, alternativa, aqui assim <risos> toda ecológica, a dizer, dias de bricolagem. E vocês perguntam o que é que a bricolagem tem a ver com a cozinha e com o Natal? Tu... Tudo tu... e mais alguma coisa. Nestes dias temos descoberto exatamente isso. Temos descoberto que nem só do com o martel, com uma rebarbadora ou com uma bancada de <risos> cozinha se fazem bons doces de Natal e é exatamente isto que hoje vamos aqui fazer. Desde já deixa-me começar a cumprimentar todas as pessoas que aí nos estão a seguir desse lado uma boa tarde a todos, já são 18 horas e pico e está na altura de colocar literalmente as mãos na massa. Vamos a isso. Malta, estamos numa loja em que normalmente aqui se fazem as belas cozinhas e hoje estamos numa cozinha toda alternativa. É... Vejam só isto, Cabo, dá aqui sim, só um pano pormenor desta cozinha com estes ingredientes todos. Marta, o que é que estás aqui a sentir desta cozinha? Olha, estou a sentir que há muita coisa boa para eu provar pois tu começares aí a fazer o grande Boa rei. Ai, bem, então, maltinha desta vida, temos aqui assim a Ana com as suas especiarias e eu já aqui assim com uma tigela carregada de farinha. E o que é muito importante, temos um conjunto de ingredientes à nossa frente e o Boa rei tem alguns procedimentos. Um muito importante que é a massa. Temos de fazer uma boa massa com as especiarias bem fortes e assim com aquele saborzinho bem up para lá para cima. Depois vamos ter que colocar ingredientes para o recheio, a fruta cristalizada ou outros. Pois também podemos inovar a tradição, não podemos? Eu é mesmo acho que isso sim. que eu ia perguntar, Fábio, quais são os, os ingredientes que nós precisamos para fazer este rei. Bem, então vamos começar. Massa, farinha, ovos, um bocadinho de manteiga, um chiripiti de vinho do Porto, dá sempre um aquele bocadinho. toque meio meio sensual para o meio de uma massa, que juntamente com as especiarias, ninguém fica indiferente. E mesmo quem tenha pequeninos lá em casa e esteja a pensar, vinho do Porto, sim, porque o óculos depois vai ao forno e evapora. E não há agora. qualquer problema. Vai -se vai -se. Depois ainda colocamos os ovinhos, aqui assim o um mix de especiarias, que isto aqui assim é um mix todo alternativo que temos aqui assim ao pé de nós, que é mesmo o um mix de especiarias para... Bom rei, aqui assim da mil achas, mas também podemos colocar outras especiarias, ou mix por si só, ou mais um bocadinho de açafrão, ou mais um bocadinho disto ou daquilo, depois cada um afinal, Adapta o sabor lá em casa. Ao gosto, bem, Fica. E no final, vamos só, depois temos esta massa bem feita, que eu vamos começar a amassar, já vou dar os ingredientes para rechear e para depois cobrirmos. Mas, Maltazinha, eu nem sei quem é que vamos começar a, por, a colocar as mãos na massa. Vamos aí. Acha que é a miúda milastas? Quem é que vota na miúda milastas desse lado? Eu voto, botas na miúda milastas, mil malta, toda a gente está a votar, vai ser a nossa vamos ao Ana teste. a colocar as mãos na massa. Ana, bora. anda para cá, tijunha aqui assim ao pé de nós, bora lá começar aqui assim a dar tudo. Temos então aqui assim a, a base nossa da nossa farinha, okay. abrimos a farinha com uma colher, isto é quase como fazer cimento aqui assim a abrir a massa para o lado e vamos colocar aqui assim uma colher a base das nossas pastelarias, uma colherzinha de canela assim, do ceilão Que já tem. Esta mistura tem o quê? Então vamos aqui ver. Canela do ceilão, Canela do ceilão. Gengibre em pó. Gengibre. Tem um bocadinho de noz moscada. Noz moscada? E casca de laranja desidratada. Casca de laranja. Aliás, o gengibre também é muito típico desta altura do de Natal, é. não é? A canela também juntamente com a canela, quer dizer, muitos doces levam canela, aliás, as filhosas, as rabanadas e aquelas bolachinhas de doces. aquelas e bolachinhas. Aquelas de aqueles de biscoitos tão típicos não é? É, não há os biscoitos de gengibre. O biscoito de gengibre. Adoro. Bem, também aqui no Vale Tradição, não é o biscoito de gengibre, é algo que nunca pode faltar nesta quadra. Bem, temos então aqui assim este preparado e okay. eu aqui vou-vos dar um truque que bem. é, vamos colocar também um pedacinho de açafrão em pó. Tenho aqui assim um toquezinho de açafrão em pó e vamos abrir o nosso saco e colocar o açafrão. Claro que eu aqui estou a fazer um bom rei, mais tradicionalão. No entanto, quem estiver a ver desse lado e for vegetariano ou vegan e precisar de alterar um bocadinho a receita, claro que pode haver pessoas com soluções alimentares diferentes, podemos também fazê-lo colocando um bocadinho mais de açafrão para dentro da massa e retirando os ovos, não colocando o leite e colocando bebida vegetal, Sim. mesmo também para quem tiver, tiver problemas com a lactose, ou ainda ir buscar aqui assim coisinhas alternativas, mesmo para pincelar, vou já, já dar soluções. Bem, Agora, vamos colocar um toquezinho aqui assim também de açafrão que é que e a seco começamos a misturar tudo. Força! Agora com as mãos, com a mãozinha, um bombom faz mesmo assim com a mãozinha a entrar amor e envolver isto já o Chef Fábio Bernardino. É verdade. Um, aí em casa, quem estiver aí a seguir, eu quase tenho que entrar aqui no meu telemóvel também no, no meio deste direto, que isto aqui eu tenho que comentar também, que <risos> a, a malta depois só está aqui a comentar e depois não, não estou a ver os vossos comentários de imediato. Mas vou-vos dizer uma coisa, vejam só... O toque para se mexer. Sempre com amor e carinho temos os checos todos envolvidos. Vamos agora colocar também o açúcar. Claro que aqui o açúcar é fundamental por dois motivos. Um, vai adoçar a massa, mas por outro lado também vai ajudar no processo de levedação ou de fermentação. Pois também tenho aqui assim um bocadinho de fermento em pó ou levedura, que é chamado o fermento de padeiro. Exatamente. Muito bem. Uh, vou agora fazer. Marta, sabes qual é que é a diferença entre um fermento de padeiro e um fermento em pó, para boas normais? Não sei, mas tu vais-me explicar. Vou explicar. <risos> Ana, Ana, já não faltou essa aula. então vou colocar aqui assim para dentro este fermento. E qual é que é acima de tudo a diferença? Este fermento é um ser vivo, atua com base na amassadura e no tempo para se desenvolver. Ele vai consumindo o açúcar da própria massa e vai produzindo o dióxido de carbono, que são aqueles alvéozinhos de ar, e também o álcool, daí se chamar uma fermentação alcoólica. Vamos agora colocar o leite para dentro da massa, suavemente, aqui assim um bocadinho de leite, e ainda vamos adicionar os ovos. Pegamos aqui assim no ovinho, aqui assim partimos o nosso ovo e colocamos o ovo cá para dentro. Malta, vocês já sabem que, no fundo, nesta altura do ano, quase que é preciso ter uma galinha em casa para produzir tantos bolos maravilhosos e a massa começa-se a formar, a formar lentamente. Se quiserem uma massa ainda mais amarvinha, não ah, hesitem um e safrão. coloquem mais um bocadinho de açafrão. Sempre assim. Podemos colocar um, dois ovos e vamos assim equilibrando a receita. Um bocadinho mais de líquido e a nossa Ana vai mexendo com tanto amor e com tanto carinho. No, no entanto, enquanto esta massa está a surgir, eu tenho que vos dizer aqui uma coisa, Oi. que eu hoje estou apaixonado por estar aqui assim nesta <risos> cozinha, porque temos muitas particularidades. Temos aqui assim, de repente também, uma placazinha toda XPTO com uma frigideira em que vamos fazer depois um, um, um gelo de um xarope de açúcar para cobrir o nosso bom rei. Parece-te bem ah, ou não? Ai, parece -me tu me és de... golosa? Sou golosa. É, será que o pessoal aí em casa também é goloso? O que é que estarão a dizer? Bem, malta, hoje não vão acreditar que temos aqui assim várias pessoas também a massa a surgir e tem ali já uma coisinha no forno que daqui a bocado vocês Olha, vão Fábio, ver. Olha, Fábio, deixem-me aproveitar Vai. para dizer às Vai. pessoas lá em casa que se tiverem alguma questão ao longo deste direto, se quiserem fazer alguma pergunta aqui ao nosso Fábio sobre a receita do bolo rei, estejam à vontade para tirar todas as vossas dúvidas, nós respondemos em direto. Em direto do nada assim. Em direto, nada, assim. é direto, nada assim. Em direto, por isso, malta, quem tiver dúvidas, é eu só dou. colocar que nós tiramos todas. Bem, entretanto, a nossa Ana, Ana, como é que estás Achas a sentir? Acho que a assim, sair bem. Me estás a sentir muito bem. Okay. E estás, olha, Ana, eu já nem sei como é que era a minha vida sem as tuas mãos <risos> a, a amassar essa massa. Bem, pessoal, não hesitem, porque assim, quem não tiver. Batedeiras em casa, pode contratar a Ana este Natal para ir amassar acho o Boa que Rei, sim, ok? Com as sim, suas bom. próprias mãos. Desde que me deem uma fatia no final, eu vou, não há problema. <risos> é verdade. Ana, aqui uma questão muito importante: que é, nós estamos aqui a trabalhar com uma base, que é uma mistura de especiarias, que criámos aqui em conjunto também para o Boa Rei. E as pessoas podem encontrar isto também na tua página online, certo? Exatamente, temos uma loja online e, por acaso, está aberta 24 horas, entregamos em casa. Uh, se quiserem também nos podem visitar no Lugua de Sintra porque estamos lá até ao final do mês. Até... É ah, que giro! É, é logo à entrada, não é? É logo à é entrada. Há é uma banca quase com chouriços e salsichas logo à entrada do Lugua. De vez em quando há uns petiscos, pode ser que se nos visitarem, que se calhar vão Mas tirar a moção. sabem, amanhã, antes da hora de almoço, passam no Le Merlin Merlin de Sintra, Visitam a Ana e aproveitam para ver todos os produtos que a Milastas tem e aproveitam para provar as comidinhas que a Ana vai ter perto boas, da hora de lá. Bem, bem, bem, agora vamos colocar um toquezinho de vinho do Porto para dentro da massa e vamos continuar a amassar. Este processo é aquele que parece mais complicado, mas vocês vão ver que uma massa bem amassada fica completamente deliciosa. Pegamos num toque de manteiga, rapamos agora aqui assim a nossa manteiga e continuamos a envolver tudo mais um pedacinho. A manteiga é colocada nesta face final para que a massa fique um bocadinho mais macia, mais fofa e depois consiga ter assim aqueles alvélezinhos, todos eles alternativos. Bem, Ana, com Quanto força! Ana, é, é oh, Fábio. Fábio. É, tu agora tens andado a correr as lojas todas para choco. Bem, malta, eu não vos digo nada. Olha, <risos> é a <própria risos> loja e a conheço tu toda a malta, de norte a sul. Já fomos desde Braga até lá baixo ao Algarve e também passámos em Sintra. É verdade. É, é assim, eu gosto de todas as lojas, claro que eu por Sintra tenho uma paixão e um carinho muito especial também pela proximidade, a minha loja de referência e tudo mais, em que uma pessoa sempre precisa de qualquer coisa, vai lá também e é sempre bem atendido. Mas tenho-vos a dizer lojas. uma coisa: que, para a semana, salvo erro, estarei do outro lado da ponte em Almada. Já viste? Quando é que vai estar em Almada? Bem, é já no sábado. É já no sábado, então já sabe. é não perder... Bem, como é que se chama a colega das comunidades assim da, da é Almada? É Elsa. A Elsa. A nossa querida Elsa. Malta. Pois é, mas em Sintra havia também uma colega bastante simpática que era a Tânia, não é? É a Tânia também, é outra animadora de comunidades da loja de Sintra. Bem, vocês têm que conhecer a Tânia, mas eu acho que muitas pessoas já devem conhecer e agora, a Tânia. É para quem só quiser seu conhecer sorriso. no sábado o chefe Fábio Bernardo. É ir até a Almada. Exatamente. É verdade. Começa-se logo de manhã, às 11 horas lá, e há de ser depois também um novamente às 8 horas. E aqui também faço referência a uma coisa, que eu também faço os meus diretos no Instagram maravilhosos. É verdade. Muito estive em Braga. E estive em Braga. Também Braga, com a Cristiana. Braga é uma loja incrivelmente bonita também. O do Norte. É uma loja gigantesca, é o Pessoal do Norte, mas todas as lojas do Ramarão vão ser sempre bem recebido e bem atendido. Pouco for necessário, para uma cozinha, pão um equipamento para bricolagos e mais alguma coisa, Sim, não é? é uma pessoa sai sempre de lá com, com um sorriso na cara. Bem, é a Ana é, já está assim aqui com a massa, está excelente, e agora vou-vos dizer uma coisa, uma cor. depois de ela estar neste ponto bem amaroinho, devemos polvilhar a massa com um toquezinho de farinha, farinha, ok? Depois, podemos fazer uma das duas vertentes, ou colocar um bocadinho de polvilho por cima, ou vamos ser ainda mais ecológicos, que também temos aqui no Rua Meron, que é uma marca bastante ecológica, e por que não ir buscar o paninho da avózinha e colocamos o paninho por cima e a massa fica a, a levedar de um dia para o outro. O que é que acontece? Enquanto a massa alveda, vocês agora querem ver um truque de magia? Calu, foca só aqui <risos> neste pormenor, neste canto. Não saias daqui, tá bom? Calu, está fixo? Malta, a massa leveda e de repente, passado tan, tan, tan, tan, alguns segundos, cresce. a massa fica assim, cresce. E o que é que aqui estamos a ver? Estamos a ver uma massa que vai já quase cá para fora e sintam só aqui assim. Cabo, dá assim os pontos por o, norte, o ar dentro da tigela. O que é que acontece? A levedura foi atuando, a massa foi crescendo, foi ganhando aquela intensidade e ficou aqui assim, bem, bem, bem gostosa. Uma massa que, olhem, vejam só, a cor do amarelo, a massa aqui assim a escorrer Está a na, do sua, na sua suavidade, é. O açafrão aqui ajuda-lhe a dar uma componente amarela bastante engraçada e depois também temos aqui assim o toque da própria canela, o toque do gengibre, que no fundo são tudo uh, aqueles ingredientes, aquelas especiarias que nos fazem relembrar o Natal, é de norte a sul do país, mas também o Natal nas outras partes do mundo pois o Natal também é uma celebração que se vive muito em outras partes do mundo. Claro que nós temos mais a tradição dos sonhos da rabanada, do bom rei, o que é hoje Natal. o nosso tema, mas também em outras partes do mundo. O Troco Natal, um bom floresta negra, é o é biscoito verdade. de gengibre, também que, é, que também é, típico, é muito que é muito tradicional em algumas zonas. É, e as é crianças verdade. adoram, não é? As crianças adoram o biscoito de gengibre. Bem, é aí em casa, quem é que gosta de um bom bom rei? Eu cá adoro, mas também no que toca a um bom biscoito de gengibre, eu nunca sou indiferente. Não sou indiferente, não, senhora. Bem, agora, o que é que vamos fazer? Vou agora... Malta, é assim, eu estou a sentir que... É agora que eu ponho eu a nossa massa. Eu acho que agora era a Marta. Mãe, Marta, Marta, diz-me uma coisa. Deixa-me só um Com estas te mãozinhas, desenfeita toda. Com estas mãozinhas, vamos ver quem é que faz o melhor bolo rei. Vamos porcionar a nossa massa em três pedaços aqui. No fundo, esta massa pode dar para dois, para três, ou até mesmo para só um bolo rei gigante. Tudo, depende do que é querem fazer claro, em casa. exatamente. Okay? Mas o que é que eu dou sempre o conselho? Mais vou fazer três médios do que um gigantesco, Gigante. senão pode demorar quase temos dois de fazer dias um a Temos temos que há muita gente para Ah é? Há muitas problemas. bocas? Bem. <risos> muita então, vamos aqui assim fazer, aqui assim. Começamos por cortar a massa com uma faca, vejam certo. aqui assim, e vamos agora dar aqui assim, um assim, pedacinho para o lado, para aqui assim, fofinha. para a nossa Ana. Sintam só esta massa, fofinha, com os alvélezinhos, toda bem pronta para ser trabalhada. Então, vamos passar aqui com... Uma, um bocadinho de farinha, aqui assim para... Fábio, eu vou aproveitar a, a nossa Ana. Mais ou menos quanto tempo é que isto demora a ficar a levedar a massa? Ah Muito importante, a massa convém ficar a levedar 24 horas, okay. que é o mínimo que um eu gosto de dar. De um dia para o outro. Amassamos hoje e amanhã está pronta, por volta da memória para ser utilizada. Okay. No entanto, se quiserem deixar dois, três dias, ainda fica melhor. Ok? E okay. aqui há um truque muito importante. Vocês dizem assim, ah, chefe mas não tenho muito tempo. eu posso dizer, ok, aumentem um bocadinho a levedura, aqui estou a utilizar cerca de 20 gramas para cada quilo, podem aumentar um bocadinho a levedura para 40 gramas e o veda mais depressa. Só que certo. o que é que acontece? Esta massa é como o amor na vida. Precisamos de tempo para o sentir como deve ser. E quanto mais o veda, melhor fica. Concordas ou não? Concordo se Concordo. Concordo, concordamos se o todos. o chefe diz. Bem, vou aqui já buscar um pedacinho de massa também para ti aqui assim para o lado, e vou já buscar um também para mim, que eu também tem mereço. também farinha, cálculo eu Sim, aqui. farinha, mas não, não? malta, assim, farinha tem que ser é a, a chefe, chef. agora, chef, agora vais treinar, ma, agora vais treinar, Marta, <risos> tem que ser assim, tem, e tens de dizer tipo, tipo, olha, é o, colega, assim, o, o colega, aqui, colega é? do Romerando andou ao com amor é assim, com amor é farinha, aqui okay. assim, a intenção é sujar, intenção é? É sujar. Okay. isto é muito importante, e também pode ser <risos> um grande desafio, Apesar de estarmos aqui num workshop de bricolaço, envolver a família lá em casa. Os mais novos a colocar as mãos sim. na massa, toda a gente assim a espalhar a farinha. Às vezes uma cozinha suja é uma cozinha com amor, não é? É, é uma cozinha que toda a gente vai trabalhar. Eu Isto é muito é importante. Sinal. É bom sinal. Então, vou aqui também colocar um bocadinho de farinha e vou buscar a minha bolinha de massa também para mim. Vejam só, aqui assim uma bela bolinha de massa. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nesta bolinha de massa primeiro certo. e fazer agora uma sessão de ginástica. Com as mãos começamos aqui assim a apertar aqui assim a bolinha para ela descontrair e a massa ficar mais viscoelástica. Vejam Muito só, bem. a massa também quando está leve, ela própria escova das mãos, ela própria acaba por ter aqui assim uma é boa textura. Maliável. Agora colocamos a massa sobre a bancada assim, A chefe chef, e vamos esticando a massa, okay. sempre. Para um lado e pão. Olha, tu escolheste o melhor pedaço, com certeza, porque a minha. Ah! Tu estás a dizer que eu sou o <risos> rei do pedaço da massa! Olha, não estás a minha droga, <risos> não? Não, está tá excelente. Está excelente? Está tá Vejam okay. então, só, eu aqui é rodeado das duas melhores profissionais da bricolagem e das especiarias e só tem tudo para correr muito, muito, muito bem. Okay, agora, viramos a massa ao contrário e agora temos que olhar para o teto. Isto em casa também devem fazer, okay. vocês devem olhar para o tipo de é teto bom, que, tem é bom, que tem e rodamos a massa assim e atiramos a massa ao ar e, e batemos a massa sobre a bancada. Vai correr bem? É para tentar? Vai, é vai, mesmo? Vai okay. Sim, vai, 3, 2, 1, atira e bate! Uh -huh. Perfeito. Bate sobre a bancada. Certo. Sempre assim. Está okay. excelente. Agora, temos a massinha toda esticada, ela não tem que estar redonda, perfeita. Pode estar okay. assim, com um formato meio alternativo. E vamos ter que fazer um toque de magia, que hum. é como rechear um bom rei. E eu aposto que muita gente, quem nos está a ver em casa, está assim a perguntar ó oh, chefe, com o que é que vamos rechear o bom rei? Oh, Ana, tens aqui algumas ideias? Tudo aquilo ideias? que eu tenho direito. Tudo aquilo a que temos direito. Eu acho que podíamos pôr um bocadinho de peta de rosa. Olha, fica bom. Olha. Olha, fica, fica, fica. fica acho que sim. Isso até já dá fica um bom, rei. Isto fica com muito amor, não é? Fica assim um bom rei toda a alternativa. Então vamos rosa. buscar umas pétalas de rosa. Quem, quem não tiver pétalas de rosa, podem encomendar, mas também não fiquem limitados. Isso Coisas é. boas: chocolate, fruta cristalizada, passas. Eu acho que não tem que haver uma, Frutos li, uma limitação. Frutos secos. Então, olha, eu no meu, eu já é é vou dizer, criativos. Eu no meu eu vou colocar um bocadinho de pétalas de rosa, assim. Ah, eu estou eu na, na fase Está do amor, eu vou ter sinto o coração agora a, a, a bater aqui, a palpitar. Vocês aí também já estão a sentir assim aquele coração a palpitar com este boi é, ou não, com esta massa? Vamos eu buscar vou mais ingredientes. Umas pétalas de rosa, que fazem olha. bem também à voz. Olha, é falar o que falaram. Queres fazer aí é um chazinho, Ana, para ver se conseguimos. Ah, já faze fazemos. É um, um chazinho daqui um a pouquinho, umas um pétalas, pétalas, de rosa. De pétalas de rosa. Eu não sabia que fazia bem à roquidão. Amêndoas, gostam? Sim, gosto. Vocês em casa gostam de amêndoas? Botem amêndoas. Amêndoas, nozes, pinhões, vai com cada um. Eu vou colocar aqui assim duas ou três amêndoasinhas aqui assim por cima da minha Nem massa. Nem é preciso cortar. Nem é preciso Nem cortar inteiras melhor. para sentir tá a colocando. textura. Não. A alimentação também é muito esta questão da textura. Temos então aqui assim a nossa bolinha de massa, aqui bem amarela. Estou a colocar no meio pétalas de rosa, amêndoas e quem quiser, uma Meu vez que Deus. é bom rei e não é o bom rainha, colocamos fruta cristalizada. Claro, mas imaginemos aí em casa. Vocês ah, dizem assim, eu também gosto muito do Boa Rainha. Gostas? Gosto muito do Boa ah, a Rainha. Já és a Rainha do Leroy. É. Bem, eu não é. Malta, quero aqui ver o vosso comentário se este Boa não está aqui assim bem autêntico a se ficar às mil maravilhas. Bora. Bora lá então. Acho que é Vamos buscar aqui assim também. Eu agora é que vou começar a inovar a tradição. Vamos buscar um bocadinho de chocolate branco. Hum. Ui. Uh. Vamos Coisa, séria. Coisa Coisa séria. Coisa séria. Aqui assim umas pepitas. Cada um coloca Só podia ser a um seu pai, gosto, apresentar olha, chocolate branco, de claro porque... que sim, e as pessoas lá em casa já estão assim a isto pensar, é? ai ah, depois de fazer isto quase que fazem a remodelação de uma casa inteira, <risos> é comer. ah pois não, isto é toda uma criatividade num bolso É verdade, e ainda podemos colocar uns pedacinhos de chocolate, chocolate. pegamos chocolate. no chocolate, aqui assim, e já vamos picar o chocolate, entretanto estou aqui assim a olhar para a massa e... Falta-te alguma coisa? Gengibre não em pó. Sei. Gengibre. gengibre em pó. Gengibre. Tens ali, Marta, atrás da canela, da canela do ah, é? salão. Sim. Sim, vamos colocar Malta, ali provava, se também precisar. Podemos inovar Estava isto, podemos pó. colocar gengibre. Dá assim um bocadinho de gengibre. Malta, vamos colocar mais gengibre. Fora em gengibre. Olha. O que é que se passa? O que é que está acontecendo? Boa tarde. Aqui? Marta, o que é que é? o que é que é? Quem é que é? Acho que é uma surpresa. É uma surpresa? Nós estávamos há bocadinho é um a falar disto. É um biscoito de gengibre na nossa cozinha. Um biscoito de gengibre vivo. Um biscoito de gengibre na abre. nossa Biscoito de gengibre, o que é que Olha, está aqui a passar Eu bolçar? acho que ele está ali ao pé do forno. O biscoito de gengibre, o que é que está no forno, biscoito de gengibre? Aba ah, ao forno. Não sabes, biscoito de gengibre? Até já vou aqui assim ao nosso forno. Ai, que vocês vão ver aqui uma coisa maravilhosa daqui a bocadinho a sair. Mas biscoito de gengibre, não é para tu comeres tudo, é? Senão ainda vamos atrás de ti, biscoito de gengibre. Não, não, não. Olha, controla o forno, biscoito de gengibre, que eu já acabei de ter contigo. Dá. Biscoito de gengibre nesta cozinha. O que nós mas... O biscoito chegamos... de gengibre é muito tímido. É, os biscoitos de gengibre não falam, por não? não. Não, não falam. Até agora, não sei, até ao final, não sei se vai acontecer aqui alguma coisa. Mas... Não sei se não podes falar. Bem, ai. O nosso bisco... Eu já estou a ficar desatento com isto. Eu já nem sei sempre pôr chocolate aqui assim na nossa <risos> massa. Olha, eu acho que vou um de peterraba. Mete de Olha, podemos ir no Vai e colocar coisas diferentes. Eu no meu vou colocar chocolate aqui. Ah, eu também quero então, chocolate. Então, só, temos a Aí, massa... Em casa, no fundo, uh, podem pôr o que quiserem, como o Fábio estava a dizer, como o chefe Fábio disse. Se não gostarem de chocolate, podem optar... Uh, por outra coisa qualquer. Então, tu, por exemplo, tu estás a dizer que é o que quisermos mas se alguém estiver a ver, por exemplo, da terra dos leitões da Mialhada. Ah, vou Olha fazer um bom um rei salgado, salgado com um chouriço e um leitão da minha. Me... Também, e quem for gostariano também pode fazer, se quiser, um bom rei salgado de tofu ou de cogumelos. Ainda vão surpreender. E ainda vão com surpreender. Dos leitões. Malta, façam uma coisa que é, inovem em casa. Sugestões. E façam uma coisa, no final, Sugestões. quem fizer esta massa de borrei e fizer um borrei, faça um hashtag identifica aqui assim, neste caso, o Dias da Bricolage e faça uma coisa que é identificar o Le Roi Merlin, aqui assim a minha página Chef underscore e a página da Milastas do Instagram, pois nós queremos ver também os vossos resultados claro. das receitas e a vossa inovação, é, é verdade, nós também podemos inovar muito na cozinha. Agora que já temos aqui assim uma massa bem recheada, eu no meu, porque eu sou gooso, vou colocar um toquezinho de fruta cristalizada, quem quiser pode pôr ou não pôr. Eu isso não vou querer. Não vais, passas? passas. Ah, eu quero. Tu queres. Quero. Então, vamos fazer Ora. assim agora este ocidão de fruta todo e vou colocar já, já, oh, já, já. Olha, e o já, gengibre já. moído? Ninguém quis. Ah, eu pode... vou pôr um bocadinho, eu vou -se pôr. se com o boneco vou... de gengibre? Exato. Olha, este... o nosso boneco de gengibre já deve andar por aí. Porque... Anda, anda por aqui. Olha, por o boneco de gengibre, bem que nos podia ir visitar a Almada. A, a Almada. A Almada. Almada, na semana que vem, leque quem de sabe. O boneco gengibre, se nos estás a ouvir... Uh, vai visitar o chefe Fábio Bernardino Almada, Almada, que vai ser ali um... E todos os colegas da Almada também. Vai ser um, um workshop um bem bocadinho. diferente. Bem, e nunca se esqueçam de uma coisa, o gengibre faz bem à voz faz bem assim aquelas noites de Natal, que uma pessoa precisa daquela energia para se bem manter forte acordado. para se manter acordado a noite toda. O gengibre é o reforço do Pai Natal. Por isso, é malta, nunca se esqueçam de ter também um biscoito de gengibre lá para o Pai Natal. Agora, espalhamos Conta. estas especiarias todas aqui e os frutos secos, o chocolate sobre a massa e vamos começar a fazer uma pequena almofada, que é... Dobramos aqui assim para o meio, para um lado, para o outro. Ah, por isso que a pôr os ingredientes todos no meio pois. da massa. Sim, pois. é verdade. Há um truque que é, para agora fazemos um género de um pequeno envelope. Okay, Fechamos né? aqui assim a nossa massa, como deve ser. Aqui assim as pontinhas. Depois voltamos a fechar mais uma pontinha para um lado, para o outro. Sempre assim. Vamos arredondando a massa. Ou seja, tinha um género de um quadrado. Fechei as pontas do quadrado para o meio. Depois voltei a fechar novamente as pontas Ups. e voltamos a fechar novamente as pontas, sobre o da massa, até termos uma bola. Esta parte enrodelhada que aqui está, vamos voltar a massa sobre ela mesmo e vamos apertando a massa. A mão deve fazer um movimento de ir para baixo e vamos assim apertando a massa suavemente, assim, até para ficar um lado uma e para o outro, até ficar aqui assim uma bolinha perfeita. Bem, e vocês já estão aqui assim a se perguntar, ó oh, chefe! E o buraco do Boa Rei? Agora é que são elas, bem, mal está em casa. Podem comprar burbiquinhos no Leroy Merman para fazer buracos na <risos> parede. Podem comprar tudo e mais alguma coisa, mas para fazer o buraco no Boa Rei, só é preciso o vosso cotovelo. Agora é assim, arregaça-se as mangas. Olha, não preciso. Tu não precisas. Pega-se no cotovelo. É assim desta é maneira. Bom a de é bom para a dor de cotovelo. Okay. Quem desse lado estiver a sentir dor de cotovelo é Faça fazer um bom bom rei, day. que isto passe em menos nada e pegamos. Faça na farinha. Assim, é massa com um bocadinho de farinha. Okay. Damos uma festinha na massa e vamos agora afagar o nosso cotovelo. Isso é assim, No meio. É. Vejam só, afagamos o cotovelo no meio, rodamos. Ok. Assim e está a ficar excelente. Acho que sim. assim, ah, Bem... Até, aqui, até sentir que furámos a massa. Até sentir que furámos a massa. Bem, então, vejam só. Esta cozinha toda, alternativa Uau, aqui assim a surgir um mega bom rei está a resultar mesmo é um hiper, hiper, hiper bem. E eu aqui até tenho que fazer uma, uma questão, que isto é a melhor questão do mundo, que é, enquanto eu agora vou colocar este bom rei sobre um tabuleiro ali para ir ao forno, Conta-nos aqui uma coisa que é, esta cozinha é toda design e alternativa, não é? Esta cozinha é toda design e alternativa, nós estamos aqui na loja de telheiras, portanto, eu espero que este bolo rei dê para os colegas todos aqui da loja. Oh, se vai dar para, <risos> para telheiras inteiras! Para a as técnica, as... técnica, para todas as pessoas que estão aqui connosco, Portanto, tem que dar aqui para a loja toda de Ai, vai, vai, vai, dar. vai Vai E para os nossos clientes, que há bocado estavam aqui Ai, a passar, estavam a passar uns já estavam clientes, a sentir já o cheirinho. Estavam a sentir o cheirinho. Bem, vai por em cheirinho, nem sabem onde é que eu vou. vou. continuar a fazer isso. Isto não é para apanhar, Cabo. Eu só Marta, vou aqui fazer uma coisa. é meu. está ficar teu? Olha, não está a ficar um bocado. Desco, coisa você, séria. Você sair os todos por Se calhar abusámos um bocadinho. Se calhar tenho que esticar mais um bocadinho a minha massa. Estás-te a sair bem. Estás a sair bem ou não? Vocês achavam que eu não era boa na bricolagem? Mas olha, contem-me uma é, coisa. Este é como o, teu, o, teu, o teu parece um donut só parece de um bom rei. Eu não estou a perceber. Parece eu um donut gigante, não é? Aqui Tem que eu, tenho dar dar dar, eu tenho que dar um pequeno truque, que é, para se fazer um bom bom rei, às vezes não temos que ter medo de abrir um bom buraco na massa. É verdade. Ah. Temos mesmo que pegar assim, às vezes, na massinha e fazer um buraco bem gostoso, bem grande, para quê? Vocês pensam assim, oh chefe, mas que grande buraco! Sim, agora, mas depois da massa levedar ela vai crescer e tudo isto vai ficar assim mais oh, okay. pequenino, Sabe, ok? Por isso, sem metros. Mas vocês perguntam-me agora, onde é que vamos colocar isto? Já sobre um tabuleiro. Eu tenho aqui vários tipos de tabuleiro. Muito pois bem. hoje, até vamos cozer tudo isto num forno Mega XBTO, que é um forno a vapor. Ai, ah, O Mega Forno a Vapor, já, já explicamos aqui assim um bocadinho. Quando estamos a fazer esta massa, podemos utilizar quem não tiver este tipo de tabuleiros, utiliza um tabuleiro normal de forno, daqueles que vêm, daqueles pretos, normais, mas podemos utilizar um tabuleirozinho perfurado. Qual é que é a vantagem de utilizar um tabuleiro perforado ou até mesmo o tabuleiro de rede do próprio forno? Vai difundir muito mais depressa a temperatura e o bom rei vai cozer também muito bem ah, na base. É, é um pequeno truque, já viram? tudo isto tem as suas regras e tem os seus procedimentos. Para se Exatamente. fazer um bom bom, bom Mas isto compra-se à parte, porque em todos os fornos trazem... É verdade. O que é que acontece? Para casa aqui temos uma linha de fornos, uma gama de fornos, uh, também que se vende nesta loja de projetos, todas as claro. Eu tenho que dizer, isto é um AEG, como deve ser. bem, E é um forno a vapor. O que é que acontece? Pronto. Este tipo de forno já traz dois tabuleiros básicos, claro que se pode adquirir também depois na secção, nos projetos, nas coisas todas, consoante o que cada um quer, ou tabueiros só para pizzas, ou tabueiros só para bolos, para baguetes, para tudo e mais alguma coisa, e a pessoa pode assim inovar na cozinha. Pegamos agora na nossa massa de bolinho e vamos colocar cada um não cabe aqui assim seu, Ana. cabe cabe Até, olha. não é que eu agora abri aqui um senhor buraco ah, então, e o que é que tem olha, olha vamos fazer uma cabe. coisa vamos fazer um bom rei de coração oh, oh tão fofinho <risos> Vejam só, podemos inovar a tradição e podemos ter aqui assim um bom rei coração. Traz aí a ponta do teu coração. Agarra aqui assim comigo. Vamos é aqui quem? assim até a milastas, Vamos compor melhor o nosso, vai... o nosso coração. Ai, Olha, é. vejam Não, só. podíamos ter feito um L e hum. um M do Rame Olha, temos massa e vamos fazer de seguida. Vamos fazer de seguida, sim senhora, um L e um, um M. M. Temos aqui este desafio. O Mas enquanto, é enquanto isto vai aqui assim a andar, vamos fazer uma coisa já que é, temos que dar pintura no bolo. É verdade, claro que é vocês, parte vocês estão a pensar, ah, então, mas vamos buscar agora o quê? Um primário para madeiras? <risos> Nada disso, malta, vamos buscar pura e simplesmente ovo. Pode ser ovo inteiro, não é necessário ser a gema, ok? Batemos somente o ovo e vamos fazer aqui uma coisa que é pincelar o bolo homogeneamente. Eu também vos posso ensinar um truque e este truque resulta sempre que é, quem quiser ter depois uma textura mais doce e um bolo rei um bocadinho mais queimado, Pode adicionar neste ovo um toquezinho de açúcar. E o que é que acontece? O açúcar faz aqui assim um género de uma desnaturação proteica ligeira. O ovo altera assim um bocadinho a cor, fica assim mais avermelhado. Ainda que é fica mais crocante por cima, fica não Fica mais crocante por cima. É que e que no é. final quase parece tipo assim uma mistura entre burra e croissant hum, e palmière. Estão a ver? Deus. Meu Deus, isto é, é um a papato, loucura! Tá? Bem, e cada é. um vai pincelar o seu. É verdade. No que toca a pegar no pincel, aqui vocês já sabem que numa loja de bricolagem, o que não falta também é especialistas... Em pintura, não Quando é? A nossa Tânia era da secção de pintura. A Tânia, que é o, bisco é o biscoito, não é? Não, não sabemos. A nossa Tânia ah, não, sei, ainda não havia. Não, A, tânia, ouviu, não, este não, a tânia que esteve connosco em Sintra. A no Sintra, Sintra, Sintra, no show com ah, Sintra, exatamente. é verdade. A Tânia era da secção de pinturas. Era então, quem, de domina, pintura. quem domina pintar aqui, quem Bom quem Rei. Quem domina mesmo aqui a parte do pincel é a nossa Tânia. A Tânia, de certeza, que já deve estar uh, em casa, se calhar a olhar, olhar para o nosso direto. Ó oh, Tânia, vai aí fazer um comentário no direto, já que estás aí a ver em casa o direto, vai fazer um comentário após que a nossa Tânia deve estar assim a pensar que também quer pincelar o seu borrai Olha, quantos ovos é que utilizaste para pincelar este pedaço, por exemplo? Olha, aqui isto é cerca de... Eu meto sempre um ovo para pincelar, mas no fundo um ovo dá para a massa toda, ok? Para pincelar, um ovo dá muitos Muito metros bem. de pintura. Isto tem a ver um bocadinho com a metragem de pintura, ok? Se yes. tem um metro de borrai Rei, e quantas não vão dar, ok? Aí vai depender também a quantidade de ovo a usar. Temos então aqui assim já o meu bem preparado e o vosso também está aí a surgir? Está tá a surgir. está a surgir. Já, Marta, tá. se calhar tá, tem que partir aqui mais um. A tomar conta daquilo. Bem, vai partindo, vai aí partindo. Está tudo, tudo a correr aqui, bem. bem aí ou não? Está tudo assim, a correr sim. bem, já está tudo pinceladinho. Muito bem, então... Já temos aí. Oh, oh Marta, vai pisar Marta, o, teu coração. o teu coração. Vai pisar o, vos... o teu coração. Ora, é agora, colicitei que precisas de mais um ovo. Enquanto a Marta está a pensar o coração dela, estou eu aqui assim a ser preparar o nosso L e o M. Pois, tem que ser. Tem vai que, ser que ser uma, ser uma de fábrica de bolsos. Um L e um M, como deve ser, aqui assim, ser em um homenagem ao nosso Lagoa Roi eu, um, eu acho que está ali um senhor que eu acho que já lhe cheira a qualquer coisa. Já, já começa <risos> a cheirar eu a boa rei no ar, não é? Eu acho que sim. As especiarias, a canela, cheirar isto tudo como deve ser. É só de pétalas, Ana. Ah, exatamente. Bem. Pétalas de rosa faz bem ao okay. quê? Faz bem uh, à nossa garganta e aqui a Martinha teve o dia todo a fazer os directos de Le Roy, e já Por isso, eu voz. acho que vai lhe fazer já realmente já voz, mas eu jamais faltaria a um evento destes. Nunca na claro. vida. E aliás, parece a minha Amália, Rodrigues. É verdade. É. Também cantas o fado. Ah, o fado agora não dá. Não dá. <risos> Com esta voz. Não, vai, vais, ter, vais ter que dar pelo menos uma frase, o fado ao o bom rei Conseguires dar assim um piropo de fado, de fado ou não? Não percebi. Está o, está o cabo da regia a falar contigo, é? Não, não me digam que está... Malta, isto eu não acredito. Uma pessoa está aqui focada a fazer um não? bom rei, no meio Olha, da pintura, tu e toda achas a gente... Eu quero que as pessoas continuem do nosso lado, para continuarem a ver a nossa receita. Certo. Achas que eu posso cantar com esta voz? Eu acho que sim, eu acho que sim. Já eu vais? até só queria ver os comentários das pessoas que estão a dizer canta, porque quem canta seus maus espanta, Sim. sem sombra bem, dúvida. Então, não tenho mais, isso são é só boas energias. Não só tem boas, boas energias, estou mesmo a sentir uma boa energia em torno deste bom rei. Mas agora temos que fazer uma coisa que é cobrir o bom rei. Temos a massa, temos o recheio, falta-nos ir buscar uma boa cobertura. E também podemos inovar mais uma vez a tradição. Muito podemos bem. colocar a fruta cristalizada por cima, ou em tiras, ou em pedaços, ou até mesmo... Podem fazer sem fruta cristalizada por cima. Uhum. Também há okay, e Eu quero aqui dar algumas opções. Vou buscar aqui ingredientes. Temos então aqui assim, ao pé de nós, temos aveia, que é uma ótima solução para colocar por cima, amêndoas, nozes, sementes de papoila, mas também podemos colocar aquelas pepitas de chocolate branco. Podemos colocar uns cubinhos de chocolate Podemos colocar, quem quiser ser mais tradicional, a fruta cristalizada. Pergunta, costumas colocar sempre a aveia ou estamos a inovar? Podemos inovar. Podemos inovar. Podemos inovar. E aqui cada um vai fazer à sua maneira. Muito é bem. verdade. Olha, eu aqui até vou já buscar um bocadinho da aveia. Eu quero a aveia do bem também. É assim, a aveia do bem. Pegamos um bocadinho da aveia e colocamos quatro pedacinhos assim da aveia, quase como se fosse a fazer. a uma cruz por cima da massa. Olha, mas eu já estraguei então. Não faz que... mal, é inovação. É o amor, cada um Marta. Tem o... que inovar é o amor. de diferentes maneiras. Uma pessoa não tem que seguir uma receita. Olha, uma pessoa pode dizer assim: ó oh, chefe, eu gosto dos seus ingredientes, mas vou fazer à minha maneira. É claro que sim, cada um faz à sua maneira. Mistura mais uma coisa, menos outra e faz a magia acontecer. Agora, temos a veia, vamos buscar, olha, eu, esta é que eu não resisto. Eu. Eu tenho, ah, eu tenho, olha, está aqui muitas bocas para alimentar. Não é nada guloso. Isto Não, Natal vai ser complicado. Nada guloso. Eu tenho, por eu, vez, tenho ali, porque quatro, eu tenho ali atrás uma pessoa muito gulosa que se chama Lena. <risos> a Lena é a mais gulosa de todas as pessoas desta loja e a Helena já me está aqui a dizer ó oh, chefe, bota chocolate ela está assim até atrás da câmera a dizer, põe a tableta. E digo, olha, olha que a nossa querida Helena precisa de um sim que ela Coitadinha. está de manhã à noite sempre aqui a apoiar-nos no evento Bem, em todos os eventos, aliás a nossa Helena não para de trabalhar portanto para a Helena é um bolo inteiro é um bolo inteiro e merece senhora, Vai, sim senhora e merece sim a senhora a olha, nossa posso Helena, colocar um se calhar montano. um bocadinho de o que é que nós temos olha, ali bota o chocolate, bosta. olha o chocolate branco, especiarias o chocolate é a rota também fica bem por cima. Posso pôr um bocadinho de canela? Podes, podes pôr canela. Então, agora, eu aqui também vou ser um bocadinho mais. Aqui também no meu vou ter que ser um bocado tradicional. Vá, um bocadinho de frutos cristalizados ou em cubos assim os frutinhos cristalizados por cima. Eu, por acaso, não vou muito à bola com as frutas cristalizadas. Não és, tu, não, és tu e, se calhar, 80% das pessoas que vivem o Natal. É por isso que, no Leroy Meravant, também estamos a dar soluções alternativas para a sua bricolagem de cozinha isso. lá em casa e para poder, não, e, assim, mudar as receitas. Imaginem só o vosso peru. O vosso peru de Natal não tem que ser um peru qualquer. Pode ser um peru <risos> com especiarias. Imaginem ah, só é. o vosso bom rei, Pode ser um bom rei mais alternativo. E imaginem só o vosso tronco de Natal. Pode ser assim uma coisa toda maluca. Claro. Uma pessoa não tem que ir atrás do que os outros vão. Podemos sim inovar a tradição. Bem, agora ainda vou buscar uns pedacinhos de chocolate branco. Eu adoro chocolate branco no meu. Ver que sim. Olha, vocês então, gostam olha, de chocolate ou não? Eu e aí por, em casa, Eu vou quero que nos comentários. Quem é que gosta? De um bom chocolate. Ai, não que não gostam de um bom chocolatinho aqui assim, a escorrer, e depois ainda a salpicar. O açúcar. Calma, não vemos já tudo. É os, os doces, é o chocolate, Marta, é o açúcar. A Marta está aqui desde a primeira hora assim a dizer, Fábio, eu quero ser um foco de açúcar no teu bolo. E eu disse: Oh, Marta, não pode ser isto, não pode ser um foco de açúcar. <risos> eu já mas sou doce. Já é doce por si só. Mas há uma coisa que vos dizemos: que é bom rei, que é bom rei. Há uma parte, que eu não sei se vocês já em casa gostam, <risos> que é aquele floco de açúcar bem estouradíssimo É a de cima. que eu mais gosto. É, não é? é? Então já vos vamos ensinar a fazer um floco de açúcar. Entretanto, vou metendo aqui a decoração no vosso bolo-rei. Bem, olha, eu olha, vou ter que colocar também uma fruta cristalizada, senão dizem que lá está o chefe a inventar e vai fazer um bolo-rei sem fruta cristalizada. Não. não! Vamos colocar assim um bocadinho de fruta cristalizada cá para cima, em pequenos pedacinhos a fruta cristalizada Olha, até podemos fazer para quem gosta de fruta cristalizada fazemos metade-metade por exemplo metade-metade <risos> aliás um bom rei é, pode ser quase como uma pizza estações quatro estações uma pessoa pode dividir a massa e pode dar os diferentes acabamentos a prima não gosta o António prefere canela o Manel prefere um bocadinho de nós. eu acho que sim sim, cada um dá aquele toque que quer é. mas eu aqui calo, apanha só aqui assim este pormenor que eu aqui ainda vou fazer aqui mesmo sobre a outra massa toda calo, vem até aqui Vamos aqui assim ainda colocar isto, uma fantasia, uns fios de ovos. Bem estes, tradicionais. Estes fios de ovos vão queimar enquanto vão ao forno. Vai parecer quase uma palha de abrantes, mas no final vamos colocar mais uns fiozinhos de ovos por cima. Isto vai ficar mesmo uma bela, bela, bela delícia. Sintam só, os fios de ovos, o chocolate, é que assim esta alquimia de sabores e de aromas está mesmo mega, mega, mega delicioso. Só que Eu ainda falta... Que Ainda falta o foco de açúcar. Agora, como é que se faz o agora, floco agora, de açúcar? Vamos fazer aqui assim um flocozinho de açúcar. Malta, vejam só como fazer um bom foco de açúcar. Pegamos em açúcar, aqui assim, deste lado, e vamos buscar ali um pedacinho de água. Aqui assim, um pedacinho de água. E Vai vamos colocar ser... quase nada, quase só uma colherzinha de água, aqui seca em 100 gramas de açúcar, e agora vamos com a mão começar a apertar porque é que colocas água, o nosso açúcar. O que é que acontece? Estamos aqui a colocar água porque a água tem um segredo fundamental. A água vai fazer com que o nosso açúcar fique úmido e vai aqui fazer um cluster, neste caso um aglomerado de açúcar. Okay. E o açúcar quando fica úmido e vai ao forno, ele por si só tende a escorrer e tende a não queimar. Oh, é um okay. verdadeiro e truque. E fica assim bem E crocante. fica assim bem crocante, bem alternativo. Boa. Pegamos então agora aqui assim nas nossas bobinhas de açúcar. E vamos colocar aqui assim uns pedacinhos de bola de açúcar sobre a nossa massa. Um pedacinho para um lado, outro pedacinho para o outro. Vamos buscar mais uns pedacinhos aqui assim e colocamos quatro pedaços de açúcar. Claro que vocês perguntam assim, ai tudo isto é sempre em modo quase de cruz. Sim. Porque o Natal acaba por ter sempre uma correlação meio religiosa e Exatamente. o que é que acontece? Estes formatos assim acabam por também de ser bem tradicionais. Olha, bem, mas a Marta já, um a Marta já vem aqui Marta, para o nosso coração, Marta. Tu acha que tu metes Acharam que eu me tinha o teu açúcar? Embora. Nada disso, Eu achava que tu tinhas de dar uma dentada ao biscoito de gengibre, <risos> que aí anda, malta. Vejam só, vamos então colocar um pedacinho de açúcar cá por Porra. cima. Vamos lá. Todo o açúcar do mundo, porque nós queremos uma coisinha bem doce, bem sensual. Então, e temos agora, este crocante. vai ficar bem crocante, ai não que não vai ficar, ah, pois vai. vai ficar ali mesmo bom, bom, bom, bom demais. Muito bem. Está assim? Bem gostoso ou não está? está? Quanto tempo é que isto depois demora no forno? Isto é rapidinho, é cerca de 20 a 25 minutinhos no forno, mas Boa. depois já vamos ter ali outro para decorar. Bem, vamos agora pegar no nosso bom rei e vou aqui trazê-lo ao pé do ah, tá, tá, tá. nosso forno. Foi, foi no legal. forno a cerca de 170 graus, ok, e vamos colocar aqui assim a massa para dentro de um forno, assim a vapor. O que é que acontece? Este forno é a vapor e quando nós estamos a cozer a massa, estamos automaticamente a cozer e a bebedar. O forno acaba por ter uma mega gaveta d'água que nós incorporamos aqui e podemos programar o forno ou em modo ventilado ou em modo vapor. No entanto, eu vou-vos dizer uma coisa. Quem não tiver um forno destes, pode vir à loja de projeto aqui de telheiras e comprar o um ou dois, de acordo com o projeto da vossa cozinha, ou então tem que fazer à maneira antiga, que é colocar um bocadinho de água para a parte de baixo do forno, de maneira a criar um bocadinho de vapor, ok? Há soluções para Sim, tudo. Sim, até porque esta loja tem os assessores de loja mesmo à entrada, portanto, se vier fazer o seu projeto, pode sempre pedir depois uma ajuda, aqui na loja de telheiras, aos assessores de loja. Muito bem, e eu aposto que os Açores já já não ia todo o vapor, não é? da loja em loja, aqui só nesta loja, a fazer projetos de cozinha maravilhosos. Claro, claro que que sim. agora vai estar o nosso link, há muitas dentaduras. Muito bem, olha, vai lá buscar o vosso tabel. Tá isto lá. aqui não está, lá temos muitas dentaduras Ana, para força. alimentar. Ana, bota aqui no forno como deve ser, aqui assim. Ora bem, tens preferência? Ah, tá, tenho aqui, anda aqui assim para o meu lado, que eu já te dou aqui assim a preferência, que isto fica mesmo bom, bom, bom demais. Bem... Quanto tempo no forno agora? Bem, agora vai ser cerca de 25 minutos, mas enquanto isto está tudo no forno, vamos aqui, olha, vamos organizar e limpar vamos a nossa limpar placa. Vamos esta bancada, vamos se, lá, se lá, bem, por favor. Eu adoro ter uma placa de indução em casa e vou já dizer o porquê. Sabem porquê? Porque quem tem uma placa de indução em casa tem tudo e mais alguma coisa. Eu sou muito a favor, agora também, da indução nas cozinhas. Sabem porquê? Porque uma pessoa, vejam só isto, para limpar não há cá de desmontar coisas. Passa é só um paninho, é olha, e menos está. nada, fica limpo. E sabem que a placa de indução também é mais segura para quem tem crianças em casa. É verdade. Que é está. muito importante. Mas não fica quente. Não fica quente, coze muito mais pressa o alimento, é mais, tem-se mais, tem mais poupança do ponto de vista da energia e tem muito mais segurança, pois, no fundo, é uma coisa assim que estrelas. Mas sabem Mas, claro o que é que vamos fazer? Bom, vamos fazer este centro aqui. Vamos fazer a magia, que é, vamos ter que fazer um mega xarope, de açúcar para colocar por cima do nosso bom rei. Mas não vai ser um xarope de açúcar qualquer. Vamos fazer aqui assim um xaropezinho com mel. Olha, mel. mel. da abelha. E eu aposto que tu, para cantares o fado hoje, uhum. vais ter que consumir uma boa quantidade eu de mel. Já estou a preparar o chá, está bem? Olha, dá também um bocadinho chá de. Chá ou mel? Dá-me canela. Dá-me dá canela, miúda, milastas. Vejam só. Oh, oh miúda. lá, então, uma canela. Vai. Que pau é esse? Que eu até me sinto aqui assim meio atrapalhado Uma canela do de Ai. 8 centímetros. 8... Calma. Malta. Então, mas diz -me uma coisa: o que nós vamos fazer agora vai ser o recheio do bolo rei? Não, agora vai ser a cobertura. Um top, a cobertura é Um toppingzinho. Desculpa. É, pegamos numa coisa de 18 cm e metemos cá podemos para podemos cortar, que é o que eu vou fazer à Marta para fazer o chá. Ah, agora, vimos buscar o nosso melzinho para cima disto mesmo assim, tudo. Ui, assim é mesmo, grande. mesmo à, à séria. Muito bem. De seguida, vimos buscar um toquezinho de água. Podemos colocar um bocadinho ó, de gengibre em pó ou gengibre fresco ou até mesmo um toquezinho de vinho do Porto. Ai, que delícia! Ai, e vamos começar a ferver tudo isto. Programamos aqui a nossa placa de indução e, a menos nada, ela vai começar a levantar fervura. Só que as pessoas já estão aqui sem perguntar, ai, no meio desta cozinha, deste projeto todo, onde é que está o exaustor? <risos> No centro da placa. No centro da placa. Eu adoro isto. Sabes Eu adoro isto. Isto não faz barulho. Não faz barulho e é ultra silenciosa. É verdade. Esta placa é uma placa de sonho para qualquer pessoa que tenha aí assim aqueles novos projetos das cozinhas. Pensem só assim, agora é Natal é pedir já. Aí é toda a toda a gente uma prendinha, e porque não, às vezes, uma nova cozinha não é para uma pessoa começar uh, o Natal como deve ser, não é? E ter uma boa cozinha também ajuda a ter uma, uma, uma, uma alimentação ser, saudável, não é? Claro. É verdade. Me... Metade do que nós fazemos faz-se na cozinha. É verdade. Muita coisa na nossa vida profissional. Aliás, nós faz muitas somos em casa. Exatamente. Ficam todos na cozinha, muitas vezes. Sim, vezes. e aqui vamos dizer uma coisa: vamos dizer uma coisa que é muito importante. Nós somos portugueses e metade das nossas festas. São a comer um casamento a um bolo de noiva Ou um batizado a um bolinho A malta está sempre ali a, a desenvolver aquela cultura gastronómica Olha, recebemos, lá, um é, recebemos alguém em casa Vamos todos para a cozinha Tomamos um cafezinho Comemos um bolinho, um chazinho É sempre assim a nossa tradição Por isso é temos que viver mais a nossa cozinha E às vezes ter um bom equipamento Ter uma boa cozinha também faz a diferença na Uai. totalidade Bem, temos então aqui sim já Já está a formular. Um cheirinho a mel no ar Assim com o nosso hum. vinho do Porto, com a canela que liberta este aroma. Esse cházinho é para mim? É. Bem. Hum. Olha, não tínhamos colher, teve que ser com a nossa Ai, canela. Tivemos que pesar. Bem, e agora sabe o que é que vamos fazer com isto? Tenho que ir ali buscar um bolozinho rei, já, já, já, bem, assim meio cozidinho. Instante. Ai, coisa séria. Bem, vamos aqui assim buscar o nosso bolo rei. Vejam, este pedaço de massa ainda era mais pequeno que o outro. Vimos agora pegar aqui assim uns fiozinhos de ovos para colocar no meio da nossa massa, que isto fica aqui assim bem gostoso, fica a dar a dar, fica aqui assim um bolo rei toda alternativa Ó oh, Fábio, ainda dizem que o bolo rei dá muito trabalho. Dá muito um trabalho, é isto é super simples, é super simples. Agora ainda vimos buscar aqui assim o nosso pincelão, onde é que está o. Ai, oh, aqui já está tudo a trabalhar. Bem, já tenho vejam só, o a ah, já tem aqui o exaustor a trabalhar. Vimos aqui sim buscar o nosso pincelzinho aqui para pincelar a sim, nossa dia. massa com este xarope. Bem, eu acho que tu pusesse este xarope aí para dentro do teu chá, olha bem, não é aí. É que, aí é que vão ver. Bem, pegamos agora neste xaropezinho e vamos começar a dar assim aquele brilho no final. Um xaropezinho é isso que vai com o mel. Que ele fica, assim, fica com meio molado, fica com aquele e brilho fica gostoso, humido. fica umedezinho. bem, fica assim mesmo um bom rei a dar, a dar. Este bom rei, um bom rei à maneira é um bom rei, assim, que é o bom rei. Do, é, o bom, é o rei do Leroy, é o rei é bem Esta receita é exclusiva, porque tu nunca tinhas feito isto. Não, esta receita é uma receita exclusiva, aqui só para o nosso Leroy Meraban, que eu vou partilhar também de seguida na, é na, na, na minha página. Também, a e receita. também, se o Leroy não, não sei se partilhando na dela ou não, acho que vai partilhar também, mas eu também vou partilhar na minha. E eu faço já referência. Chef, Underscore, Fábio Bernardino, vão lá ver a receita gostosona, assim, deste bom rei, que é de, olha, é de dar ao dente. De há, aqui, por há aqui muitas dentaduras que já estão aqui a assim, dizer que querem, aqui. que querem isto. Bem... E eu vou tirar uma foto no final. Olha, um tiras momento. uma foto comigo no final. Tiro. Tu também tiras uma comigo. Claro. Com o bolo rei. Ai, tiramos todos. Olha, isso o... o boneco de gengibre hum. também podia tirar uma foto connosco. Ai, nossa. O... Ai, o onde boneco... é que anda o boneco de gengibre no meio disto tudo? Olha, não me digam que não... o boneco de gengibre fugiu daqui para fora. Bem, a bolo. Não, ah. não, não me digas que o boneco de gengibre foi para a secção de, de, de casas olha, de banho mas projetos, quando é que és apostar é que quando aqueles dois saírem do forno vai aparecer o boneco de gengibre outra vez ai não me digas uma coisa dessas e ele virou-se com medo, olha e daí lhe davas uma, uma trinca e dava-lhe uma boa trinca aqui assim mas agora com este bolo rei, não sei se vai haver trincas para o boneco de gengibre bem, então vamos ensopando tudo isto aqui assim para um lado e para o outro Muito e agora e ainda vamos fazer uma coisa que é, eu vou dar-lhe aqui assim, um toque alternativo. Podemos ir buscar mais umas pétalas de rosa. Onde é que estão as nossas pétalas de rosa? Estão ainda temos aqui. Temos ainda aqui tem assim, puxar? duas ou três pétalazinhas em que podemos colocar por cima, inovando aqui assim também a tradição. Vamos buscando Olha aqui assim, bonito, umas fica. pétalas de rosa que fica aqui assim, um bom rei todo sensual. Mas, ainda podemos ir aqui assim buscar também, assim, um piripipi de sementes de papoila. Aqui assim, mais umas de papoela, sementes, a, de sementes de papoila, sementes de papoila, sementes de papoila, a serem colocadas por cima do nosso bolo rei a dar aqui assim um grande contraste. Podemos ir buscar, quem quiser, mais um toquezinho de especiarias, especiarias sempre a gosto, um pedacinho de canela, mais um pedacinho aqui assim Frucicos. de frutos secos. Quanto mais enfeitados tiver, mais Quanto mais, mais enfeitado fica. tiver, mais bolo rei fica. Aqui assim, a fazer conforme a vozinha fazia, a que aqui assim, uns risquinhos aqui assim da bela da canela e agora Ainda podemos dar aqui assim um, um toque final. O que é que tu sugeres aqui para dentro? Eu vou, eu, vou, eu vou dar aqui assim uma ideia que podemos fazer. Podemos derreter chocolate e dar uns riscos por cima. Podemos fazer assim isto também. Ao meio, Ficava, bom. Isto ao meio, a Ficava bom? Ficava, Ficava a bom. Branco ou negro? Vai ter que ser um negro. Bem, aqui assim. E isto também agora pode fica ser, aqui ou Também pode ser um branquinho. Olha, pode fica ser um branquinho. Isso. Isto não vai ficar, de ficar aqui não vai ficar rígido. Não, que ela nunca fica rígida. Trazem um chocolate branco. Bora. Bem, vamos colocar assim umas caletes de chocolate branco aqui assim para. Não, e vais derreter o negro. Aqui assim mais umas caletinhas de branco e vamos assim dar agora uns toquezinhos de chocolate negro. Aí em casa, estão a gostar do nosso Boa Rei? Está assim toda a alternativa ou não está? Olha, está. eu posso que estou a gostar, eu pelo menos estou a adorar. Está, estás a adorar? Bem, espero que estejam aí a divertir em casa tanto quanto nós, porque este Boa Rei é mesmo assim a melhor coisa do mundo, é um Boa Rei maravilhoso. E é que ultimo, há dúvidas lá em casa? Não sei se há dúvidas, mas eu agora vou tirar aqui uma dúvida excelente, que é... Sabem que podiam derreter o chocolate diretamente na placa de indução sem ter que fazer aquela coisa do banho-maria? Banho-maria! <risos> Malta, é verdade, se colocar a vossa placa no número 3, o, a placa, neste caso, faz com que o chocolate derreta suavemente e ele vai assim ganhando aqui assim uma ótima textura. Vejam só, e não queima, o chocolate começa a derreter, a derreter para um lado e para o outro, começa a ficar aqui assim um Boa. chocolate bem sensual, começa aqui assim a ficar a melhor experiência do mundo e há uma coisa que eu vos tenho a dizer, que é... Olhem, este chocolate está a derreter, mas ainda tens aí uma massa para fazer um L e um M. Pois, ah, pois então pois é. vou começar a fazer. Vais começar já a fazer. Começa já a ajuda. fazer. Olhem, vão aí ajudando enquanto eu derrete isto. Não se esqueçam de rechear. Metam aí coisinhas boas, chocolate, torta. tudo. Tudo e mais alguma coisa, tudo mais alguma coisa é? conforme temos. Agora é que eu estou a ver se elas aprenderam bem a lição. Agora é que vamos ver. Toda a gente Vai trabalha nesta cozinha. Bem. Toda a gente está aqui assim a adorar, está ou não está? Malta, espera bem que sim. E agora, é foquem-se nós? Também podemos dizer às pessoas, se tiverem alguma ideia, uh, que sejam criativas, podem partilhar nos comentários, para nós colocarmos aqui no nosso L e no nosso M. Ai, o que é que achas que as pessoas podiam colocar? Olha, Olha, eu acho que, sou de sincera, um bolo rei salgado com um queijinho da serra. Ficava bom. Essa ninguém me tira. Bolo rei com queijo da serra, Ana. Eu, sou de sincera. Um bolinho rei, aquele doce, bom, com pachete. salgado do queijo da serra, eu acho que era uma boa opção. O que é que aí em casa não experimentava? Um queijinho de serra da Olha, eu da acho que a Lídia lá em casa já queria comer um bom rei salgado. Ou então até mesmo oh. o David Lucas que aqui nos está a ver. Bem, mas a nossa Maria, oh Mariazinha, isto aqui são só boas dicas, até agora não são. Estava aqui sim, a ver sim. os vossos comentários. E temos aqui sim, a Patrícia sim, Santos, aqui assim também, que está a delirar. Bem, eu acho que todos vocês estão a entrar aqui assim no Ponto da Cura. Estava agora aqui a ver os vossos comentários e tenho que vos dizer que vocês espero que estejam aí a salivar, pois eu aqui assim já estou com vontade de dar aqui assim uma bel, um belo corte nesta fatia de bolo Entretanto, vocês aí estão-se a safar ou não? Sim, claro. sim, está tudo a correr bem. Nós estivemos atentos à lição. Estão atentas à lição? Agora, eu, agora começamos a entrar na o época contra-relógio. Eu estou a derreter o chocolate para um lado e para o outro. Aqui, a, a miúda do nosso Le Roi irmã, aqui assim já está a dar tudo. Bem, esta, esta casa eu de colheiras... chocolate branco. Ai, que loucura. Espero que Bem. sobra aqui alguma coisa para Bem, levar amanhã para o eu sou Vejam chocolate branco agora. Ai, maltazinha. Onde é que isto vai parar? Onde é que vai parar a nossa dieta? Bem, pessoal, isto hoje é que vamos ficar aqui focas. Uma pessoa é a chocolate negro, é a chocolate branco, é a de açúcar. É nós mas também podíamos colocar stevia, por exemplo, a substituir ah, aqui o nosso... Olha, ah, ah, para não serem focas, isso é muito importante. Para serem um bocadinho vai. mais saudáveis. É, quem quiser sopa, ser mais saudável... Olha, mas, é mas isto é só pessoas golosas, pediram-me para eu pôr chocolate um branco. A sério? Quem é que fez uma coisa dessas? Ai. Adivinha. Ai, não me digas que foi a Helena do lado lá. Foi é a nossa querida Helena do lado lá. A Helena lado do lado, lá. Do, lado lá do mundo. Bem, então... Portanto... Mas só, eu aqui já vamos acabar este bom rei vamos aqui só começar a enrolar esse L e agora como é que eu vou enrolar Vamos esse enrolar L? assim vamos fechar aqui assim, de um lado para o outro, sempre assim em formato de L aqui assim, Muito a fazer bem. o formato vamos agora dar um toquezão à nossa massa e ficamos aqui assim, um bom L já vamos pré-dimensionar o L de acordo com o tamanho do M, ok? Oh, meu Deus, eu vou Mas, despechar. Não, não, não. Faz assim, faz assim, faz assim, faz mais a formato de rolo. Aqui assim, vamos fazer assim um mega formato de rolo. E agora, ah, ok, boa aqui, ideia, assim, boa e ideia. E Exatamente. agora já vamos pré-dimensionar tudo isto. Bem, temos uma mega massa, aqui assim a sair... Espera aí, ó oh bicho, agarra-te aí desse lado. Agarra-te aí, agarra-te aí desse lado, que vamos Ai aqui esticar. Deus. Malta, isto é aqui uma coisa nunca antes feita num direto, aqui assim, Bora, no meio do Rua tem um Merlin. Temos um M gigante. Ai, espera lá. Agora como é que Queria fazemos um M? Vamos esticar mais. Espera oh, aí. Está aqui um bocadinho ah, de calinho meio. Estica, está, está, o marreco? É está marreco. Marreco-se marreco? marreco aqui não. Marreco? Não, não, não, não. Vamos esticar aqui assim o nosso estica, M. Estica-se, estica não cortamos o L. É, Paramos o L. Vai. <risos> Temos aqui assim... Acho que agora já está. Está ótimo, está ótimo. Agora está. Ainda é é, né? tá. bem. Temos aqui assim um Lois Merlin gigantesco que ah, depois o que é que falta daqui a bocado vamos pincelar isto tudo, vamos levar ao forno e ainda vamos partilhar uma história com este alguém claro. gigante. É claro. que sim. E as pessoas que nos estão a assistir, que fizerem também esta receita, depois partilhem com o Lois Merlin, com o chefe Bernardino e com a Milaças também. É verdade. Bem, agora vamos fazer aqui uma coisa que não aconselhamos. Vou fazer uma recomendação muito importante, quem estiver a ver lá em casa que neste momento tenha problemas cardíacos, não veja este momento, pois vão começar a sentir o vosso coração a palpitar com força, vão começar a sentir aquela energia e aquela fome de devorarem uma coisa destas. Pegamos no nosso chocolatinho negro, bem derretidinho. E vamos colocar aqui assim uns toques isto por é cima do nosso, do nosso chocolate. Ai, ai, ai. Bem, vejam só isto aqui assim. Isto após que já estão, toda a gente vai em aposto casa que a gritar. Tenho nisso. tá tá tá tá Onde é que andará o biscoito de gengibre daquele lado já a querer petiscar uma coisa destas? Bem, malta, está assim o melhor bolão do mundo, está assim mesmo de comer e de chorar por mais. Últimos toques que queiram dar no bolo. Antes de colocarmos no prato e de provarmos uma fatia. O que é que bem. ainda falta mais? Bem, eu acho que não falta mais nada. Não, eu acho, não, eu acho que ele está, ele está bem recheadinho, bem coberto. Está bem recheadinho, está o bem diás, coberto. Aliás, falta, falta só provar. Falta só provar. Bem, pegamos nisto tudo, vejam só como é que ele está. <risos> <risos> pois não. Ai, pois não. não pois podemos comer não. logo ou temos que deixar. O... Há, há aqui um truque que é, nesta face, pegamos numa faca. Quem quiser pode utilizar um serrote de serra, uma rebarbadora. Mas eu digo, uma simples faca de cozinha também faz o efeito. E corta-se assim, suavemente, esta massa. A massa vai assim até cá, Isto É muito importante fazer este procedimento, que é, depois de terem esta fatiazinha aqui assim, bem cortadinha, sintam só, levantamos o nosso boi rei. É vejam só aqui assim, com o chocolate derretido no meio, com estes flocos, de açúcar aqui assim à volta. Ele está mesmo assim bem gostoso, está bem delicioso, a massinha bem amarelinha e eu aqui quero vos ensinar uma coisa que é muito importante que é como se come um bom bom rei. Claro que se a minha vozinha tivesse dizer. Acho, aqui dizia assim. Olha, eu acho que, isso eu acho que nós podemos te ensinar a ti. Se a minha vozinha tivesse aqui e dizia assim, primeiras senhoras. Bem, bem, mas vamos aqui. Só experimentar uma coisa, como é que se come uma coisinha destas? vou vos ensinar, com as mãozinhas pegamos nisto e vejam só, plano por menor Cabo, esta massa assim fofinha. Fofinha. Estão a ver esta massa fofinha? Estão a ver estes fios de ovos, esta cerejas, estes flocos de açúcar, este chocolatinho aqui assim a derreter do outro lado. Está Arrancamos um pedacinho aqui assim. Eu acho que está-se tudo a babar. Não. Quem não. está a gostar, põe aquele bonequinho a babar, que isto está terrível. Calma, calma. Ah sim, vejam só, este pormenor muito importante, é sim E isto é o que se ouve, silêncio, sim então, silêncio também é comunicação, assim um... silêncio hum? também é aquela coisa, miúda mil, da mil astres, hum. anda cá, aqui assim, fazer uma coisa, quer provar, é hum. assim, é assim que se faz, dá-se um bocadinho a cada uma das pessoas, depois podemos dar uma dentada como deve hum. ser, vejam só, eu aqui vejo esta massa malzinha, Terminamos assim. Está hum. hum. hum. hum. uhum. tudo. Hum. Bem, tenho que dizer uma coisa: tudo isto não era possível da mesma maneira se não fosse numa cozinha com projeto Le Roi Merlin bem equipada, se não fosse aqui, assim também com as nossas belas especiarias da Milastas e se também não fosse assim com as belas mãos do chefe, que no fundo eu não fiz nada, é só, só aqui, só dei uns ajustes. Mas é temos a melhor equipa do mundo, não temos? Está Foi perfeito. excelente, o bolo está mesmo é muito bom. Uh, Tem que experimentar lá em casa, experimentem fazer a receita, partilhem depois connosco. Chegámos ao fim do nosso evento dos dias de bricolage, Portanto, terminámos assim da melhor maneira, Acho da perfeito. maneira mais doce. Uh, terminámos de uma maneira diferente também do que estão habituados a ver. Queria chamar também... Os animadores de comunidades, Sim. queria agradecer a toda a equipa técnica que nos, que nos ajuda nos outros eventos, que nos ajudou neste evento, que está sempre presente. À a nossa a querida Helena Costa, que está do hum. início ao fim. Portanto, muito obrigada a todos. É. Fique desse lado, vai haver mais novidades e muito obrigada por ter estado connosco. Uma salva de palmas para a Helena e para toda a equipa! Uh! Maltazinha, bom bom Rei, bons piscos aí em casa e já sabem, Queremos sejam felizes. Queremos ver os vossos resultados. Sempre que fizerem este bom Rei ou alguma bricolagem gastronómica lá em casa, não se esqueçam, identifiquem a página Leroy Merlin no Instagram, façam o vosso post, podem identificar a minha também chefa, Anderson, Bernardino, a página da Milastas também. Milachas também. E Aproveito... Visitem a Roi Merlin de Sintra, visitem a loja de Telheiras, que é a loja de projeto que está aberta não há muito tempo, portanto acredito que ainda haja muita gente que ainda não conhece esta loja, é, em Telheiras, que era o antigo aqui, agora é o Roi Merlin de telheiras fica aqui por baixo do continente, portanto, venham, visitem a loja, já sabem que o chefe Bernardinho vai estar em Almada, portanto, se quiserem, vão até Almada, participem no show cooking e obrigada e qualquer outra Roi Merlin. Já sabem que esteja perto de vocês. Muito obrigada mais uma vez. <risos>